E aí, pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou a Otávio Seige e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje a gente vai trazer o desafio da farinha aqui com as irmãs Kardashian. No caso, eu sou a Kim. Óbvio. E... Óbvio. E... Óbvio. E... Óbvio. E... Ela adora falar que eu sou a gorda. É, você a Chloe, a é gorda mesmo. Apesar de que ela emagreceu. Apesar de que ela emagreceu. Apesar de que ela emagreceu. Mas... O desafio da farinha consiste em você pegar um objeto que está escondido no fundo de uma vasilha Com muita farinha em cima, cobrindo O mais engraçado de tudo isso é que a gente não pode usar as mãos Ou seja, as mãozinhas vão estar presas pra trás E a gente tem que confiar a cara no pote até pegar, seja lá o que está dentro desse pote Quem perder o desafio vai fazer o quê? Infelizmente, assim, para algumas pessoas vai levar... Duas alvadas na cabeça. Ótimo pra hidratar esse cabelo enorme. Seria maravilhoso, não é mesmo? Vocês vão amar, ver o que vai acontecer. Então, confere o vídeo. Vídeo. É vídeo. vídeo. Vídeo. Vídeo. Vídeo. Você não que me foda, Julie. Gente, eu tô errada. Ai, eu tô... Ai, faz isso aqui, ela faz isso aqui, ela faz isso Três, dois, ai, morri. Let's go. Ai, que pia da puta. Ai, que pia da puta. Filha da puta, o que tá fazendo? Ixi, <risos> você tá fazendo... Filha da puta, o que tá fazendo? Ai, tirar do. Miado! Sai! Sai! Parou, parou! Acho que ganhei! Sabe ah. é. como com eu deve tô? O devo tá O tá horrível! Agora eu não sou. Eu não sou ninguém, assim. Eu não sou Kardashian, eu sou um Dalit. Isso. Samuel, aqui. É porque eu sou uma pessoa que segue regras. Porque se eu não seguisse, eu esqueci de... esse pote já estaria nele. Ah, não. Aqui não. Vamos lá fora pelo amor de Jesus Cristo. Ah, deixa eu tirar meu tênis, por favor. Não isso. A gente não tem piedade. Eu tô muito triste. Eu já chorei muito. Eu só queria que Deus tivesse piedade. Por <risos> favor. Calma. Hum. Hum. É isso aí, pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o um like no vídeo, compartilha com os amigos, curte as redes sociais. Não se esquece de se inscrever no canal pra você ficar por dentro de tudo que a gente aponta aqui. Então, é isso aí, até a próxima e falou. falou! Isso demorava tanto no começo. Sim. Ah, agora, tipo.. Tchau! É época de engordar Então eu trago pra vocês um chocotone Recheado com sorvete E isso aí, confere